Olá, pessoal, feliz 2020 e sim, estamos de volta porque faz bastante tempo que a gente não volta aqui para esse canal desde o último dia da viagem que a gente fez até Halifax né? e esse... E esse é um vídeo de introdução de como que vai ser agora em 2020, muita coisa nova aqui nesse canal, muitas novidades pra vocês, vai ter bastante coisa legal por aqui. A gente vai mudar um pouco o tipo de conteúdo e uma das grandes novidades desse ano é que a Paula vai estar mais presente aqui nesse canal. A gente talvez mude o nome do canal esse ano. Deotti faça... e Paula. Deotti Paula, nunca... não sei, a gente tá pensando nisso aí eles estão pensando nisso aí. Mais uma das grandes novidades é que esta pessoa aí aqui vai estar aqui no canal me ajudando com os vídeos e também fazendo e criando mais conteúdo aí pra, pra vocês aí também, além de mim aqui nesse canal. Então, muita coisa legal aí pra rolar em 2020, não é mesmo? Então, se você tá interessado nesse vídeo, fica com a gente aí e tchau, tchau! Bom, então começando 2020 aqui no canal com algumas reestruturações de conteúdo é, Na verdade já sou eu que fazia de qualquer forma os roteiros aqui do canal é, Porque o Thiago é um businessman muito ocupado, ele, ele tá sempre atendendo vocês, entendeu? Atendendo os clientes que querem vir estudar no Canadá, na Austrália Então ele não tem tempo de ficar pesquisando o roteiro, vendo o que, que vai gravar, normalmente sou eu que faço essa parte então como eu já normalmente faço essa parte de qualquer jeito, a gente achou que seria interessante então que eu começasse a participar mais do canal E aqui então vai ter todos os conteúdos sobre a vida do Canadá, as coisas mais específicas sobre estudo, sobre migração E aí lá no meu canal, que é o meu canal pessoal, vai ser onde a gente vai postar os vlogs, então as coisas mais do dia a dia vou ficar no outro canal. A gente achou que essa divisão faz sentido com o tipo de conteúdo que a gente cria hoje em dia. Bom, 2019 foi um ano muito importante pra gente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Foi o ano que a gente conseguiu a nossa residência, foi o ano que a gente se mudou aqui para Langley, foi o ano que a gente teve o nosso maior apartamento, talvez, né, que a gente conseguiu alugar um apartamento super bacana pra gente eu consegui fazer o meu quarto de games que é um negócio que eu sempre quis fazer, a gente conseguiu fazer o escritório aqui em casa a gente, a gente ia... o link. isso, já ia falar isso, a gente adotou o link o link chegou em 2019 foi o ano que a gente conseguiu nosso piar também e a gente fez bastante coisa legal não só no lado pessoal mas no lado profissional, tiveram bastante coisas Tiveram muitas coisas diferentes na Twizy Muitas né? mudanças Muitas mudanças, algumas pessoas saíram da Twizy, algumas pessoas entraram na Twizy São Paulo A gente teve várias reestruturações aí durante 2019 Ano passado foram mais de 250 pessoas que a gente mandou pra fora, então ó Parabéns, parabéns pra vocês que assistem a gente, parabéns a todos, todos os nossos intercambistas, todos os nossos clientes que confiaram no nosso trabalho aqui, no trabalho da Treezy, pra fazer o seu sonho virar realidade no Canadá, na Austrália e mais em 22 países que a gente trabalha, pelo mundo afora. Então 2019 foi um ano super legal pra gente, foi um ano de muitas mudanças, muitas coisas boas, mais coisas boas do que coisas ruins na verdade. Então, existiram coisas ruins em 2019 e a gente aprendeu com esses erros pra não fazer mais. Não é mesmo? É. Então, cada erro que a gente vai, cada pedra no caminho a gente vai chutando e, e não, não pega mais a pedra. Né? É tipo isso aí, entendeu? Não é aquele negócio de cada pedra no caminho você tem que retirar, não. Aquela chuta a pedra e. entendeu? Com as pedras no caminho você faz o castelo. Isso aí, ficou. <risos> ficou aí. o é Orcute 2000. Nossa. A gente eu... tá em 2020, mas o Orkut mora na gente ainda Nossa, né? com, com as pedras que me atiraram, construirei um castelo, castelo. Olha eu o pensamento de 2019 Uma coisa que mudou também é que eu fiz 29 anos E aí, o que mudou com eu fazendo 29 anos? Mudou que eu pensei que agora eu tô chegando nos 30, cara eu preciso... Então, você chegou nos 30 e eu tô chegando nos 30 esse ano E, e, e a vida começou a pesar, entendeu? Eu, eu, esse ano eu vou fazer dieta esse ano eu vou emagrecer. Nossa, Metas! Metas de 2020! 2019, é. 2019, por favor, deixa seus parabéns pra mim aqui embaixo. Foi o ano que eu parei de fumar, né? Larguei o cigarro, hoje fazem 5 meses que eu parei de fumar. 2019 foi um ano show de bola, né, velho? Muitas coisas aconteceram. 2019, a gente fez a viagem de motorhome. 2019 também foi o ano que a gente conheceu São Francisco, que eu não conhecia também. Agora no final do ano a gente vai passar um novo lá Também foi o ano que a gente começou a trabalhar com colleges né, aqui no Canadá Exatamente. Então eu acho que rolou aí um, um aprendizado muito grande ao longo do ano né No começo do ano, que a gente ainda tava começando, vendo como é que as coisas iam funcionar E agora no, no final de 2019, começo de 2020, você já está expert em colleges no Canadá que era Exatamente. um mercado que a gente queria muito entrar E tá tudo dando certo, tudo funcionando nesse sentido Já temos vários clientes, clientes, inclusive Vários de, clientes, de, clientes chegando de, de, de, college, de college público, né? Por aí, o vários público, clientes privado, Clientes já, que já estão aqui estudando Pessoas que estão chegando agora pro intake primeiro, Na primeira intake do ano, depois março, depois setembro Então tá bem legal essa parte A gente tá conseguindo ajudar bastante gente E foi um ano muito, muito bom, no geral, né? Um, é, o balanço geral pra gente 2019 foi, um, foi um ano muito bom, a gente quer, a gente atingiu a meta que a gente queria em 2019, agora a gente vai dobrar a meta, dobrar a meta entendeu, a meta, e a, a meta a gente chegou na meta e quando atingir a meta a gente tem que dobrar a meta, então 2020 agora a ideia é que a gente mande pelo menos mais 250 pessoas pra fora, ou mais, né, a ideia é a gente mandar ainda mais pessoas pra fora e poder fazer mais um monte de coisa, um monte de viagem. Tô indo pro Brasil na próxima semana, domingão estarei no Brasil, ficarei duas semanas em São Paulo Então se você tá vendo esse vídeo essa semana e você quer marcar um atendimento comigo lá em Perdizes Pessoalmente pra fechar o seu intercâmbio já, me avisa, me manda mensagem E a gente já toca o pau para pra fechar pessoalmente o intercâmbio Cara a cara comigo pra quem for de São Paulo, quem não for de São Paulo pode nos avisar também A gente já teve gente que saiu de outros estados pra ir em São Paulo fechar intercâmbio pessoalmente com a gente Então muito obrigado pra vocês, se vocês quiserem a gente marca aí também e 2020 vai ser um ano de muitas mudanças sensacional. também, sensacional. Esse canal vai mudar, a gente está mudando bastante coisa e a gente espera aí que vocês continuem acompanhando em 2020 todo esse conteúdo novo aí. Tem novidades. 2020 nós temos mais uma novidade, nós temos um novo serviço para oferecer que foi criado pela Paula e por mim aqui para poder ajudar outras pessoas que não fecharam intercâmbio com a gente, ou que fecharam intercâmbio com a gente, ou que não querem fechar intercâmbio, mas querem ter uma ideia de como é viver no exterior, vamos, vamos, vamos explicar melhor, né? A gente percebeu ao longo dos anos que muita gente começa a assistir os nossos vídeos depois de já ter fechado o seu intercâmbio, ou depois de já ter começado o seu planejamento para vir para o Canadá, ou enfim, vocês acabaram conhecendo o nosso canal depois que já tinham feito todo o seu planejamento e não conseguiram ter a nossa ajuda para fazer esse planejamento, né? Para essas pessoas, e não só para essas pessoas, mas para qualquer pessoa que queira fazer isso, nós vamos lançar nossa própria consultoria agora, né? Então, tanto eu e a Paula vamos estar fazendo consultoria sobre a vida no exterior. Então, eu vou deixar até de você explicar um pouco do, de como que vai ser essa consultoria... Para quem que se destina essa consultoria também, né? E como que as pessoas podem contratar? Como que vai ser? Explica, para os nossos seguidores como é que vai é isso aí. A gente recebe sempre é, contato de pessoas que estão ou indo para Austrália ou indo aqui para o Canadá, às vezes já com visto de trabalho, ou visto de residência, ou visto de casamento, não necessariamente para fazer intercâmbio. É, mas que gostariam de conversar com a gente. E, mesmo, muitas pessoas também que estão vindo para fazer intercâmbio ou que ainda estão planejando. Mas antes de tudo, elas queriam poder conversar com nós dois para poder tirar dúvidas sobre o dia a dia, sobre qual bairro que é melhor para alugar casa, como que eu faço para comprar carro, o que, que eu tenho que levar de documento. É, são muitos assuntos, né? Muitos o que, assuntos. Eu, o que, que eu preciso comprar? Por exemplo, Canadá, é, roupa de frio, o que, que eu tenho que comprar? A pessoa ela tem várias dúvidas, como ela eu quer... Como um carro, como abre uma conta no banco Exato Como que aluga um apartamento Exato né? Um monte de coisa que vocês têm dúvida, você que está vindo já com vez de residência Ou você já está vindo fazer um call direto e você não sabe esse tanto de coisa Que é uma ajuda de quem já está aqui, já é residente, né? Exato, a pessoa tem muitas dúvidas E a gente recebe direto e-mails de pessoas querendo conversar com nós dois Então ela quer sentar e conversar com alguém que está no país E que sabe como funciona para tirar essas dúvidas mesmo do dia a dia e aí a gente percebeu que existia então essa necessidade de lançar um novo serviço, é, que não é relacionado com a Twozy, né? Apesar que o cliente da Tweezy também pode contratar esse serviço se ele quiser. Também pode. Mas é, a nossa consultoria de vida na, no Canadá e na Austrália também, porque a gente morou lá, então temos o conhecimento suficiente para falar de Austrália. Nessa consultoria a gente pode conversar sobre qualquer assunto, qualquer dúvida que você tiver Vai ser uma hora de conversa no Skype com nós dois Com nós dois, não é só comigo ou é só com a Paula, são com nós dois, dois. E é com assunto que a gente não tem conhecimento nem autorização para falar é sobre imigração Se você quer perguntar sobre imigração, você deve procurar um consultor de imigração, é outro serviço é A nossa isso. consultoria é sobre a vida, vida, sobre o dia a dia no exterior Então, ah, como é que eu monto meu currículo, esse tipo de coisa é, então a gente vai lançar em breve o site, o site ainda não está pronto, mas se você não tiver interesse, é só entrar em contato no e-mail que vai estar aqui na tela, para que a gente possa ver como é que vai fazer, para marcar os horários, que a gente ainda está decidindo. Quantos horários Isso. vão ser por mês? Não vão ser muitos também, porque a gente não tem muito tempo. muito tempo. Então provavelmente vão ser os horários meio limitados aí por mês, mas vai ser uma vai coisa ser muito mais exclusiva. A gente, vai, a gente vai abrir algumas vagas por mês em horários que a gente consiga atender, e a gente vai avisar vocês ou pelo YouTube ou pelo Instagram ou mesmo por e-mail. Se você mandar um e-mail pra gente, por exemplo, você pode entrar numa, na, na nossa fila de espera e a gente vai disparando, oh, a gente tem horário essa semana, dia tal, tudo mais, a gente vai avisando vocês e eu acho que o ideal é a gente fazer essa lista de, de espera com as pessoas e poder ir mandando periodicamente um e-mail pra vocês, pra deixar vocês saberem Dos horários, pra gente poder Marcar e trocar essa ideia aí Sobre a vida no exterior E agora a gente tem dia fixo de vídeo aqui no canal Quinta-feira, toda quinta-feira, às 7 da noite Horário de Brasília, é o horário que vai ter vídeo por aqui Não significa que vai ter Só um vídeo por semana, vai ter semanas Que teremos conteúdo extra Mas esse vai ser o nosso dia fixo de vídeo Então, quinta-feira, sete 7 da noite Tem vídeo no canal Isso aí, a gente se vê no próximo vídeo Na próxima quinta-feira, tchau pra vocês